Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel caspar e hoje nós vamos aprender a criar materiais fisicamente corretos através do programa 3ds Max e o Photoshop. Se você quer aprender a criar esse material com dicas valiosas, fica com a gente e aproveita a entrada da vinheta para já se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também dar aquela forcinha através do seu like. Espero que vocês gostem de mais essa videoaula e bons estudos a todos! Antes de começarmos a criar o nosso primeiro material, eu quero mostrar para vocês aqui uma parte, digamos que um pouquinho mais teórica, para que vocês entendam a base da criação de qualquer tipo de material, e também vamos fazer uma rápida leitura sobre a sugestão que foi feita sobre essa videoaula. Então vou abrir aqui o Photoshop, já que eu printei a tela lá da nossa rede social Facebook. E nós temos aqui a sugestão do nosso amigo Lucas Fernandes, que disse o seguinte. Seria interessante um tutorial mostrando a criação de mapas normais e configurações avançadas de relevo sobre materiais de pedra, tecidos e formatos orgânicos. Lucas, muito obrigado pela sugestão, assim como todos os nossos amigos que postaram suas sugestões lá na uhum. nossa rede social. Mas hoje, atendendo ao pedido do nosso amigo Lucas, nós vamos criar um material PBR, que é um material que, embora sempre tenha existido, ele está muito forte no mundo da computação gráfica. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas importantíssimas e vou dar alguns toques também sobre a utilização desse material. Então para a gente poder começar a falar sobre a utilização de material, nós temos que saber qual que é a característica principal para esse tipo de material. Então vou abrir aqui o navegador, vou fazer a pesquisa PBR Material, então colocamos aqui PBR Material, já temos aqui uma pesquisa logo abaixo. Vou pegar as imagens e aqui nas imagens nós vamos ver os tipos de materiais que são criados com esse efeito. A principal característica que nós percebemos aqui é que a superfície desse material, como o próprio nome já diz, fisicamente correto, a superfície ela tem detalhes, ela tem alguns efeitos que são gerados através dos materiais reais. Se eu pego simplesmente uma textura de pedra e jogo sobre qualquer objeto 3D, nós já vamos perceber que aquela textura ela é simples, ela não tem efeito de superfície já nesse tipo de textura nós temos esses efeitos muito detalhados eu percebo aqui por exemplo essa linha de trem, essa linha ferroviária tem esse efeito de pedra com relevo e tem vários outros efeitos em materiais PBR. então vamos lá, para a gente poder começar esse material para poder começar a fazer esse material nós devemos saber o seguinte existem softwares que criam esses materiais que são softwares que criam materiais chamados procedurais e esses materiais procedurais têm como principal característica a geração de tiling, a geração de cópias laterais sem o uso das emendas Ou seja, eu posso criar uma imagem copiando ela lado a lado quantas vezes eu quiser que essa emenda não vai acontecer Daniel, que tipo de emenda é isso? Como que isso acontece? Vamos ver na prática aqui, o que, que vai ocorrer eu vou pegar uma pastinha de exemplo que nós temos aqui na nossa área de trabalho, chamada texturas. Inclusive essa pastinha estará disponível para vocês lá no nosso site. E vou pegar essa primeira textura aqui, vamos pegar o pavimento. Vamos arrastar essa textura para dentro do Photoshop, eu vou salvar aqui numa nova aba. E aqui vocês vão perceber que ela é uma textura comum, temos uma textura bem simples aqui de um pavimento. Nesse pavimento, se eu aumentar aqui, vamos dar um zoom nessa imagem do botão Z... E agora eu vou cropar ela através do botão C. Já vai mostrar esse crop aqui. Vou abrir pressionando o botão Alt. Observe que nós teremos a imagem aqui nesse vazio. Antes de fazer esse crop, inclusive, eu vou dar um Ctrl Z e vou duplicar esse layer aqui ao lado. Então Ctrl J, ele vai duplicar o layer. Feito isso, eu posso cropar novamente. Então vou pressionar o botão Alt e o Shift ao mesmo tempo aqui para poder cropar proporcionalmente. Clicamos no botão Enter. E agora eu vou começar a copiar essa imagem aqui. Então pressionei o botão Alt, vou criar uma nova cópia. Pressiono o botão Alt, copio novamente, quantas vezes eu quiser. O detalhe dessa imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, é que ela não possui emenda. Se eu colocar aqui uma imagem do lado da outra, vocês vão perceber que ela tem a continuidade. E esse efeito aqui é o principal efeito de materiais procedurais, já que eu preciso aumentar ou reduzir a área de um material sem que haja o recorte que nós vemos aqui nessa imagem então vou criar aqui mais um exemplo para vocês, vou pegar essa imagem vou duplicar ela mais algumas vezes e vamos aproximar a câmera aqui da nossa imagem e eu gostaria que vocês tentassem descobrir aqui aonde está o corte dessa imagem é bem difícil saber aonde está o corte exatamente, mas se eu selecionar aqui uma das imagens e movimentar vocês vão ver aqui que os cortes eles começam a aparecer então aqui eu tenho um corte por exemplo que antes não dava para ver exatamente aqui eu tenho outro corte, aqui também e assim por diante bom, como que esse material ele funciona na prática lá dentro do 3ds Max eu vou abrir o programa 3ds Max e eu vou tentar explicar aqui os dois ao mesmo tempo nós vamos usar o Photoshop e o 3ds Max então vou começar criando aqui um plane um plane bem simples abrimos o nosso editor de materiais e vamos arrastar aquele material aqui para dentro do editor. Então vou pegar aqui, vou fechar essas janelas, vou deixar somente o nosso editor do lado aqui do nosso plane, e agora arrastamos aquela textura. Vou arrastar para dentro aqui do nosso editor, perfeito. Vou criar aqui um novo material, material base mesmo, e vamos ligar aqui no diffuse color. Feito isso, aplicamos esse material lá no nosso plane, visualizamos o material diretamente na viewport, e agora eu vou vir aqui no Tiling, que seria o efeito de repetição da nossa imagem. Então nesse Tiling aqui eu vou começar aumentando o valor aqui da horizontal, ou no caso a vertical. E vocês vão ver que aqui na nossa Viewport ele começa a multiplicar. E essas cópias elas não vão gerar a chamada costura da imagem, já que elas não geram a emenda. E aqui eu posso aumentar proporcionalmente também. Eu posso colocar aqui 10 e 10 e vejo que a imagem ela vai gerar, que não dá para ver direitinho na Viewport mas ela não vai gerar o efeito de emenda, então temos aqui um zoom bem próximo da imagem e percebo que a principal característica de um material procedural é isso, se você quer ter o seu primeiro material procedural, a primeira coisa que você deve fazer é retirar as emendas, e aí surge mais uma questão, Daniel, mas como que eu vou tirar a emenda de uma textura que, sei lá, eu fotografei o piso da minha casa, mas eu quero tirar a emenda do piso da minha casa, ou eu fotografei a parede da minha casa, já que ela tem uma textura de grafiato bacana e eu gostaria de criar essa textura, mas sem a costura como que eu faria isso? vamos lá eu vou pegar aqui uma outra imagem agora então vou abrir mais uma imagem lá no Photoshop vou vir aqui nas texturas mais uma vez eu vou pegar aqui uma textura aleatória pode ser essa daqui dos pavimentos de número 12 vou arrastar para dentro do Photoshop mais uma vez vamos abrir aqui numa nova aba e eu vou fazer o mesmo procedimento primeiro eu vou duplicar esse layer através do botão CTRL J e ele vai duplicar depois eu vou cropar através do botão C vamos abrir aqui através do crop vou deixar o documento maior aqui esse fundo, background eu vou até removê-lo vou deixar somente essa imagem aqui simples e agora eu tenho que criar as emendas observem que se eu duplicar essa imagem ela não vai fazer uma emenda correta eu percebo claramente aqui nessa parte que há uma divisão. Mas eu quero criar a emenda nessa imagem. Como que eu faço então? Primeiro, primeira coisa que você deve fazer aqui é o efeito offset no Photoshop. Então vamos cropar mais uma vez, botão CTRL e clique sobre essa imagem. E cropamos agora através do botão ou menu no caso, Image e Crop. E ele vai cropar exatamente a imagem. Vou duplicar mais uma vez, CTRL J e temos aqui dois layers agora nesse layer acima aqui, eu vou aplicar o nosso Offset. Então vamos ir aqui em Filter, Order e aplicamos um Offset. Nesse Offset eu vou deixar o valor aqui primeiramente só no horizontal. Então vemos aqui que ele fez um, um Offset na horizontal. Só para que vocês possam ver mais lentamente, eu vou voltar lá no Offset mais uma vez. E vou alterar esse valor aqui. Então alterando o valor, lentamente vocês vão percebendo que o recorte ele vai gerando bem aqui no meio. Feito isso eu já consigo perceber que essas, essas partes, os cantos da imagem aqui, ela já dá uma continuação, porque esse canto aqui seria o final desse outro lado aqui, que seria o lado direito e o lado esquerdo. Daniel, não consigo ver isso, vamos ver na prática como que funciona. Então tá, vamos lá, vamos abrir o nosso documento mais uma vez através do cropping, botão C, e agora se eu fizer aqui a emenda, observem que ela vai emendar perfeitamente nesse ponto aqui. Vamos dar um zoom novamente e vejam que a emenda ela ocorre perfeitamente mas aqui no meio da imagem vocês vão perceber que essa emenda ela fica bem grotesca então não ficou uma emenda interessante aqui eu posso fazer aqui de duas formas então eu posso copiar essas pedras aqui do meio então, eu vou pegar aqui uma pedra, eu vou pegar inclusive a pedra com essa massa em volta então peguei a ferramenta laço, o botão L para isso então, vamos selecionar essa pedra aqui em volta e eu vou duplicar essa pedra através do atalho Ctrl J, mais uma vez. Feito isso, vamos arrastar essa pedra aqui para o meio e eu vou começar a tampar essas emendas. Então veja que eu vou tampar essa primeira emenda, vou pegar aqui outra cópia. Então pego a ferramenta laço mais uma vez e pego uma pedra mais distante, pode ser essa pedrinha aqui pequena. E faço mais uma vez um Ctrl J e arrasto essa pedra para o meio e vou tampando aqui aos poucos, tá? Para poder criar um efeito aqui de remoção dessa emenda outra forma de fazer isso que é uma forma bem eficiente que eu acho que seja bem eficiente é através da máscara então vou mascarar o meio dessa imagem selecionando e clicando em Mask para poder mascarar essa parte vou arrastar aqui para o lado para vocês verem agora eu vou criar uma cópia dessa máscara pressionando o botão Alt e vou inverter essa máscara clicando com o botão Ctrl I e assim nós vamos inverter totalmente aqui a nossa máscara feito isso eu tenho as duas emendas eu tenho os dois lados o próximo passo então é recortar essa imagem aqui inclusive eu vou utilizar a própria máscara e vou pegar aqui com a ferramenta laço e vou passar o laço aqui em volta dessas pedras deixando sempre essa massa em volta da pedra porque a massa é que separa as pedras então selecionei toda essa parte aqui de cima eu ainda estou com a máscara selecionada para vocês verem vou clicar com o botão ALT e agora eu vou dar um Alt e Delete. O Alt e Delete ele vai copiar essa cor branca aqui por cima aqui do nosso foreground. Então eu vou inverter Alt e Delete novamente e ele vai copiar a cor escura. Aqui eu vou passar o mouse aqui só para tirar esse efeito. Vou pegar um brush básico aqui para a gente poder começar. Basic brush, ok. Peguei um brush básico e vou passar o brush aqui nessa emenda. Perfeito. Volto na minha imagem e vejo que recortamos parte dela. Agora eu vou continuar fazendo esse mesmo efeito. Vou fazer aqui o recorte com a ferramenta laço. E claro, se eu estivesse fazendo isso aqui profissionalmente, eu faria bem melhor. Mas aqui, como é uma vídeo aula, não dá para a gente poder fazer aqui com os mínimos detalhes. Então já vou pegar essa parte aqui, Alt e Delete. Alt e Delete aqui eu peguei na imagem, então tem que pegar aqui sobre a máscara, Alt e Delete. E finalizamos esse último detalhe aqui, esse último cantinho aqui com Alt e Delete mais uma vez. E assim criamos esse efeito na pedra próximo passo é sobrepor essa imagem na pedra anterior então sobrepôs aqui a imagem vejam que ela já dá uma emenda mesmo que não fica perfeito mas já gera um efeito de emenda e faço o mesmo procedimento aqui na outra imagem vamos pegar para isso a ferramenta laço mais uma vez vou laçar mais ou menos aqui o meio dessa textura de pedra vou pegar dessa parte aqui começando por ela Vamos pegar essa pedrinha também, vou dar a volta aqui por trás dessa outra pedra rajada. Vou passar por baixo aqui dessa pedrinha. E vamos fazer primeira seleção aqui, então, Alt Delete. Mais uma vez aqui, descemos a seleção. Vamos selecionar até essa parte mais baixa aqui das pedras. Alt Delete mais uma vez. Feito isso, agora eu vou arrastar essa pedra para cima aqui, ou essa textura de pedra para cima. E vou fazer aqui um efeito de emenda observem que em algum momento eu posso perceber essa continuação porque eu tenho uma pedra aqui que ela se parece ou está bem semelhante aqui no caso com essa outra pedra então isso aqui já gera o um efeito de continuidade para mim de emenda se eu quiser melhorar ainda essa imagem eu vou capturar aqui, vamos pegar aqui uma pedra qualquer vou pegar essa pedra mais escura aqui de baixo e eu vou copiar essa pedra como eu tenho dois layers ali acima no nosso layer eu vou clicar no botão CTRL SHIFT C para poder copiar todos os layers agora eu vou aplicar aqui um CTRL V para colar e vejo que ele já colou a pedrinha aqui para a gente vamos ver aqui que a pedra foi colada e eu posiciono ela aqui acima então eu vou posicionar, vou rotacionar vou tentar encaixar essa pecinha aqui como se fosse um joguinho então fazemos aqui um flip na horizontal também rotacionamos mais uma vez e eu vou tentar mais ou menos encaixar a pedrinha nesse ponto se ela não encaixar perfeitamente, eu vou pegar aqui o recorte da pedra de baixo então pego aqui através do View, vamos selecionar essa pedra de baixo agora, o recorte dela e vamos visualizar a textura novamente e deletamos e assim nós vamos melhorar aos poucos aqui a nossa textura mais uma vez reforçando, essa questão de, de criar texturas exige tempo então se você for criar uma textura profissional é indicado que você olhe esses detalhes aqui. Como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui como que a emenda da pedra ela é importante. Ela começa a aparecer nesse caso aqui. Então aqui eu já tirei um pouquinho do efeito de continuação. posso criar até uma cópia dessa pedra e colocar aqui abaixo, porém em outra posição, outro tamanho e assim por diante. E esse efeito de continuidade da pedra aqui aos poucos ele vai sumindo. Então eu vou criar essa cópia vou pegar mais uma cópia aqui abaixo vou pegar uma outra pedra qualquer pode ser essa pequena aqui vamos selecionar ela em volta vou aplicar o atalho CTRL SHIFT C para poder copiar CTRL V para poder colar e agora posicionamos essa pedrinha aqui mais acima eu vou colocar aqui ao lado dessa daqui também vamos deixar mais ou menos aqui nesse ponto e eu vou apagar parte dessa pedra selecionando com a ferramenta laço vamos laçar aqui em volta dessa pedra e deletamos, e vejo que já criou uma composição Olhando essa imagem de longe, eu não consigo perceber muitos detalhes não Mas olhando de perto, eu vou perceber que essa pedra aqui, ela está um pouco errada Como eu já falei, vocês podem, de alguma forma aqui, através das ferramentas do Photoshop Vocês podem copiar essas fissuras, podem criar a superfície das pedras diferente E assim vocês vão melhorando a sua textura Aqui só para concluir esse raciocínio, eu vou juntar todas as pedras através do atalho CTRL E. Vamos dar um merge aqui em todos os layers. Vou aproximar dessa pedra aqui, que ela está gerando um efeito parecido. Eu tenho aqui o mesmo efeito dessa pedra aqui com essa. Então vou pegar aqui a ferramenta, pode ser essa ferramenta aqui do carimbo. E vamos copiar parte aqui do, dessa pedra. Então eu peguei a ferramenta carimbo mais uma vez. Vou pressionar o botão Alt nessa parte aqui. E agora eu vou copiar aqui acima. Então veja que eu vou passando aqui acima dessa pedra. E ele vai copiando essa parte onde eu cliquei com o botão Alt. Aqui eu vou deixar na opacidade em 100%. a gente poder copiar essa superfície dessa pedra. E vejam aí que agora ela já não dá a continuidade. E assim temos o efeito perfeito aqui da pedra. Bom, já criamos o efeito na horizontal. Agora eu quero criar o efeito na vertical. Então vamos cropar mais uma vez essa imagem. Vamos vir aqui em Crop. Cropamos, vamos duplicar essa imagem, CTRL J, aumentamos através do crop novamente, então vamos aumentar o documento, só que agora eu vou duplicar essa imagem na vertical, então como vocês podem ver eu já tenho aqui essa imagem, eu inclusive até esqueci de aplicar o offset, então vou cropar mais uma vez aqui rapidinho, então cropei a imagem, vamos aplicar o offset agora na vertical, então eu vou vir aqui em Filter, Other e Offset, vou zerar o valor da horizontal e vamos aumentar aqui o valor da vertical e vejo que o recorte ele já apareceu aqui para gente feito isso, clicamos em ok vamos aumentar o documento com a ferramenta crop então, vamos aumentar aqui a área desse documento arrastamos essa imagem para cima sem clicar aqui fora no caso, agora sim vamos aplicar a máscara nessa imagem Então fiz aqui a aplicação da máscara vou deixar ela aqui abaixo copiamos essa, essa imagem, essa textura, invertemos a máscara através do botão CTRL I e temos aqui as duas partes agora. Tá? Toda vez que eu clico fora ele acaba mostrando essa mensagem. Muito bem. O próximo passo então é fazer o mesmo procedimento que nós fizemos na horizontal. Eu vou vir aqui nessa imagem, vou pegar aqui a máscara dela e já vou fazer aqui a seleção. Então passamos o mouse selecionando aqui em volta dessas pedras, mantendo essa divisão da massa da pedra e vou fazer aqui a seleção em todo o entorno dessas pedras lembrando que em alguns pontos eu posso avançar mais no caso aqui eu vou descer mais, depois vou subir mais e vou variando aqui nessa seleção então observem que eu já variei bastante, volta aqui no início e Alt Delete para poder criar aqui essa máscara vou mostrar para vocês aqui como que a máscara está ficando, tá? e vou avançar aqui mais uma vez, então seleciono essa pedra aqui mais abaixo agora para poder criar um efeito de mesclagem mais profundo aqui eu vou passar por cima dessa outra pedra vamos descer um pouquinho mais e selecionamos toda essa área aqui e ALT e DELETE já posso levar essa textura aqui para cima aqui eu posso fazer algumas correções também se estiver muito grotesco essa liga entre as pedras eu posso vir aqui e fazer algumas edições no photoshop mas para poder adiantar a nossa aula, eu já vou passar aqui para a parte de cima. Então selecionamos essa textura de cima. Selecionamos a máscara dela agora. Ferramenta laço, o botão L. E vamos selecionar aqui em volta. Mantendo sempre essa área da massa entre as pedras. Então vamos deixar aqui toda essa massinha em volta das pedras. Ok. E vou continuar aqui selecionando todo esse entorno. Aqui eu vou voltar com a nossa seleção. Já vou criar aqui a nossa primeira máscara, que assim eu consigo movimentar. Essa movimentação que eu estou fazendo aqui é com o botão espaço, tá? Se você pressionar o botão espaço do teclado, você vai fazer essa seleção, essa movimentação de câmera mais fácil. Então, voltando aqui, vamos selecionar mais uma vez, ferramenta laço. Vou inverter essa máscara aqui para tirar esse defeito, digamos assim. Vou recortar essa parte aqui, Alt e Delete agora. Aqui, como vocês podem ver, a máscara ela está com o modo de adição de seleção, ou Add Selection. Eu vou tirar aqui, vou deixar simples. E mais uma vez, Alt Delete aqui, ou Ctrl Delete, que faz de forma invertida. Então aqui eu vou utilizar o Ctrl Delete mais uma vez. Vamos só selecionar aqui essa pedra. Selecionei até o final, volta aqui e Ctrl Delete, para poder inverter a nossa máscara. Feito isso, jogamos a máscara para cima, de volta aqui das pedras e a nossa textura está pronta, a nossa textura em formato procedural textura que vai ser gerada sem as emendas Agora que a textura já está pronta, podemos unir aqui, dar um merge em todos esses layers Ctrl E para isso damos um crop na imagem, clicando com o botão Ctrl e clique sobre esse layer e finalmente cropamos o nosso documento e assim temos a nossa imagem procedural já pronta o próximo passo aqui, como eu já falei para vocês, é fazer as pequenas correções. Nessa pedra aqui, por exemplo, eu percebo que tem um, uma espécie de um erro aqui por cima dessa pedra. Então, eu vou pegar a ferramenta carimbo, vou pegar aqui parte dessa pedra pressionando o botão Alt e vou clicando aqui sobre a continuação dessa pedra. Então, vejo que através do Photoshop nós podemos corrigir muita coisa. Vou pegar essa massa aqui também e vou fazer a continuação dela, clicando aqui mais abaixo pegamos o cantinho dessa pedra aqui que é um canto mais rígido e vou fazer a continuação aqui eu vou pegar essa máscara também com a ferramenta carimbo e vou ajustar aqui esse efeito de transição e eu posso fazer essa correção aqui em todo o nosso documento por exemplo aqui, vocês vão ver que essa pedra que ela está meio que dentro da massa então eu vou clicar aqui com a ferramenta carimbo posso até pegar essa pedra do lado aqui que se parece bastante e vamos fazer esse efeito essa quina da pedra aqui que está meio que sumindo eu vou pegar essa outra pedra de cima aqui vou pegar uma quina qualquer vamos desfazer aqui a alteração eu vou pegar aqui essa quina e vou adicionar aqui acima só para dar um efeito de continuidade na pedra bom, até aqui eu acho que já ficou bem claro acho que não está difícil vou salvar essa imagem agora então Ctrl Shift S e vamos salvar essa imagem no formato JPEG lá dentro das texturas vou colocar aqui como Teste Salvamos no formato JPEG Carregamos essa imagem, essa nova imagem lá dentro do, no, do nosso 3ds Max Inclusive eu vou carregar a anterior também Então eu já vou pegar aqui a imagem anterior lá na nossa pasta que Seria pavimentos 12 E eu vou aplicar essas duas imagens aqui sobre o nosso material Então vamos aqui em diffuse color Vejam que a pedra ela aparece aqui para mim Se eu aplicar o tiling dela em 4 e 4 Vejam que ela vai gerar o recorte. Então aqui eu percebo claramente que está acontecendo aqui um recorte nessa imagem. Até aqui tudo bem. Agora se eu pegar a outra imagem e substituir ela através aqui do nosso editor de materiais, nós vamos ver que esse recorte ele não vai acontecer. Então vou aplicar o mesmo Tiling aqui, de 4. Vamos ver aqui como que vai funcionar. E temos aqui o efeito da pedra contínua, sem aquele efeito de recorte. Se observarmos aqui na horizontal... Esse efeito fica ainda mais realista. Observando por cima dá para ver essa continuação dessa sombra. Mas pelo lado aqui fica melhor. Agora digamos que eu queira disfarçar o efeito do tiling dessa pedra. Vocês vão perceber que eu tenho aqui esse efeito, essa linha escura continuada, essa outra linha escura e assim por diante. Eu posso criar mais um efeito por cima dessa imagem através da composição. E esse mesmo efeito pode ser gerado um tiling. E esse Tiling vai disfarçar um pouco essa continuação. Como que isso vai acontecer? Eu vou criar aqui mais um documento, vou clicar aqui em Ctrl N. Vou criar um documento de, pode ser 1024x1024. 1024, clicamos em OK. Nesse documento aqui eu vou duplicar ou vou criar um novo layer vazio. Clicando aqui no New Layer. E vamos pintar aqui sobre esse layer através de um brush diferente. Vou pegar um brush aqui do, pode ser o Dry Media que é um brush mais diferente, vou pegar um brush aqui de sujeira vamos ver se eu encontro um brush legal aqui, beleza, esse brush aqui vai servir e vou pegar essa coloração escura, então vou criar aqui um brush criamos aqui alguns, alguns pincéis, algumas pinceladas vamos passando o brush aqui no nosso documento, perfeito ao passar o brush agora, eu vou criar o efeito Offset então vamos vir aqui em Filter, Other, Offset e ajustamos o offset aqui desse efeito da nossa imagem. Vou deixar aqui esse offset na horizontal e na vertical. E vou criar mais alguns algumas pinceladas aqui no meio. Então vamos aumentar essa pincelada. Vou reduzir. Até aqui está tudo bem. Já dá para a gente poder perceber o que, que será feito. Agora eu vou salvar essa imagem. Vou salvar como sombras. Pode ser esse efeito aqui chamado sombras mesmo. No formato JPEG também lá dentro de texturas. Carregamos essas sombras dentro do nosso editor de materiais então vou abrir aqui o editor de materiais vamos carregar as sombras e agora eu vou adicionar essas sombras através de uma composição então veja que aqui eu tenho o material do piso e aqui eu tenho o material das sombras para que eu possa mesclar essas duas imagens ou esses dois materiais eu vou criar uma composição então pegamos o Composite aqui na composição eu já vou ligar aqui o material base, vamos ligar esse primeiro material aqui a base dessa composição esse outro material vou deixar aqui abaixo e eu vou usar aqui o nosso diffuse color nesse composite vamos clicar duas vezes aqui e vejo que nós temos como jogar aqui vários materiais para poder criar uma composição então vamos criar aqui esse segundo material, vamos arrastar aqui para cima e aqui nós vamos fundir esses dois materiais um detalhe que eu havia esquecido é que aqui não vai dar para ver a composição no efeito final. Então, vou utilizar aqui um outro efeito de composição. Vou pegar o Composite aqui dos Maps. Então, vamos vir aqui em Composite. Aqui vai ficar melhor da gente poder ver esse efeito. Então, vou clicar duas vezes nesse Composite. Vou adicionar essa primeira textura aqui nesse Composite. No Layer 1. Veja o que foi adicionado aqui ao Layer 1. Vou criar um novo Layer. Layer de número 2. E vou adicionar essa segunda textura ao ler de número 2 aqui como podemos perceber ao adicionar o nosso composite lá no nosso material vamos selecionar aqui primeiro o nosso objeto vamos adicionar aqui ao nosso material aqui no caso o composite ele pede um material standard, eu já estava esquecendo desse detalhe agora sim, vamos em diffuse color e adicionamos o material lá na nossa superfície posso visualizar o efeito final e vejo que nós temos o material por cima como sendo o layer de número 2 assim como no Photoshop nós temos um recurso chamado Blending Mode que vai juntar ou vai mesclar a imagem de cima a imagem de baixo então vou utilizar aqui um Multiply vamos vir aqui em Multiply para multiplicar essas duas imagens aqui eu vou reduzir a opacidade dela no caso a layer 2 que é a layer da sujeira vamos reduzir um pouquinho e agora eu vou trabalhar o Tiling da sujeira então vamos aumentar aqui o Tiling na vertical e na horizontal Vou começar aqui com 5 e 5, pode ser aqui o Tiling E vejo que agora já não dá para perceber exatamente esse efeito de continuação Além de alterar o Tiling dessa imagem, eu vou alterar a rotação também Então Vou pegar aqui a imagem, vamos movimentar aqui através do ângulo dela Então rotacionamos a imagem Vou deixar um Tiling aqui menor, vamos colocar 3 e 3 E observem que agora aquela continuidade já sumiu Isso porque eu adicionei duas texturas através de uma composição não dá para ver claramente aqui na viewport, eu teria que aumentar a propriedade aqui da visualização da viewport Mas eu vou criar aqui uma iluminação para vocês verem então, Vamos criar aqui uma iluminação básica, vou criar uma spot mesmo Posicionamos a spot aqui na paralela, a nossa imagem na diagonal E fazemos aqui uma renderização E aqui vocês vão perceber que o piso ele já não tem aquele efeito de recorte de continuação Bom, nessa aula nós aprendemos então a criar a base do material procedural, que seria a textura sem a geração de emenda, sem aquela emenda ocorrendo. Na próxima aula nós vamos aprender a criar os outros mapas procedurais, que inclusive eu já listei aqui dentro do nosso documento Photoshop, que está aqui dentro do documento do nome tabela, onde eu coloquei aqui para vocês toda a sequência. Nós vamos aprender então a criar a cor do material que foi essa aula, na verdade, vamos aprender a criar o reflexo, o efeito de superfície, o efeito de refração, quando for o caso, se for um material de vidro, um material transparente, depois vamos aprender a criar o desgaste, chamado de BAMP, ou Normal Map, depois o um relevo e, finalmente, materiais metálicos, através do Metalness. Lembrando que se você gostou dessa aula, se você aprendeu alguma coisa com a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar aquela força através do seu like que é muito importante para o nosso canal. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na continuação dessa videoaula.